A vara de Alto Araguaia destinou recursos para a compra de 100 pares de tênis para os idosos do projeto Geração Saúde, desenvolvido pela Secretaria de Saúde do município. O projeto foi contemplado porque, além de atender aos requisitos legais exigidos, houve uma solicitação da Prefeitura para a aquisição dos calçados, que substituíram os chinelos que eram usados para a prática das atividades esportivas. Os recursos destinados ao projeto vieram de uma ação de execução após uma empresa hospitalar descumprir o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. 2.577 pessoas Atender ao chamado do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso para resolver seus problemas trabalhistas durante mais uma edição da Semana Nacional de Conciliação. O evento alcançou a marca de 368 processos conciliados e um total de 8 milhões de reais em acordos. O resultado obtido pelo TRT e varas do trabalho mato-grossense superou em muito o resultado de 2017, quando foram arrecadados 3,8 milhões de reais. 345 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, participaram das atividades oferecidas pelo TRT de Mato Grosso na última edição do Multiação deste ano. O Tribunal é parceiro do projeto, que leva lazer e acesso a serviços públicos em bairros carentes de Cuiabá e Várzea Grande. No final de semana, a iniciativa contemplou moradores do Parque Sabiá, em Várzea Grande. Em 2018, durante as nove edições realizadas, o Tribunal contabilizou cerca de 3.800 atendimentos. O número engloba a distribuição de materiais educativos à população, como cartilhas e folders, consulta processual e ainda a disponibilização dos games futuro em jogo e trabalho seguro para crianças e adolescentes.